Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui para recriar personagens de séries, filmes, desenhos, brinquedos e animes no Covet. Na verdade, cinco meses atrás, a Júlia Gabriela comentou nos meus vídeos, dando essa ideia de fazer esse vídeo. Ela tá aí com o nome Angela, porque, segundo ela, ela usa o usuário da mãe dela pra assistir. Tudo bem? E eu adorei a ideia, mas eu não queria escolher esses personagens. Então eu joguei pra vocês no meu Instagram e vocês mandaram várias respostas legais. Foi muito difícil escolher entre elas, mas eu escolhi seis looks diferentes, eu escolhi seis personagens diferentes, tentei englobar, tudo que mandaram, então eu tentei pegar um personagem de desenho, um personagem de anime, um personagem de série, um personagem de filme. Eu tentei pegar um personagem de cada coisa, um personagem da Disney, pra tentar agradar todo mundo. sei que é muito difícil, mas eu fiquei com dó, eu não queria que ninguém ficasse chateado, então eu peguei uma coisa de cada. Lembrando que eu já fiz um vídeo desse de RuPaul's Drag Race, você pode assistir ele clicando aqui. Vamos lá, pra quem não conhece o Covet, Covet é um jogo de moda onde só tem modelos femininas. então eu só peguei personagens femininas pra fazer, porque senão ia, enfim, eu poderia ter pegado personagem masculino, mas né? nesse primeiro round eu quis facilitar um pouquinho, porque são seis personagens, gente, esse vídeo vai ficar, minha barriga já está arrombando. Vamos lá pra primeira personagem escolhida. Ela foi a mais mencionada, eu até entendo o motivo, que é a Cruella. Vocês estão vendo aí o mood board que eu separei de referências, então a gente tem a Cruella original, a gente tem a Cruella do filme, a gente tem a Cruella do novo filme e uma referência real de uma pessoa que fez um cosplay da Cruella. A gente tem algumas coisas em comum entre todas elas, né? que é, obviamente, o cabelo preto e branco. <risos> Olá. A gente tem as luvas, todas elas usam luvas. E o casaco, né? O casaco é sempre um ponto muito importante de falar. Confesso pra vocês que eu gostaria de fazer a Cruella original. A Cruella do desenho mesmo. Assim, esse é meu objetivo, com a maquiagenzinha verde, as luvinhas e tudo mais. Então a gente vai focar nela, mas se a gente não encontrar alguma coisa, a gente procura nas outras referências que eu juntei aqui. Primeiro item que a gente vai pegar da Cruella... Vai ser esse vestido preto, assim. Opa! Ai, gente, eu nem vou procurar outro. Eu sei que esse aqui tem uma pendinha, mas pra mim esse aqui é o que tá mais parecido decote. Tá perfeito. O corte do vestido é esse. É esse. Agora a gente vai pro principal, que é o casaco. Só que eu vou contar uma coisa, caso você não saiba. O Covet já teve uma parceria com a Disney. E eles fizeram um casaco da Cruella. Então, eu quero usar esse casaco da Cruella, que foi feito aqui. Sim, não quero usar. Outra coisa, não. Olha esse casaco, gente. Ele é a coisa mais linda do mundo. Agora, para o salto, a gente vai procurar aqui um salto com salto, é um saltinho mas é um salto, e a é cor vermelha eu esqueci de uma referência, gente a Cruella do Spawn a Time, mas eu sabia que tava faltando alguém bom, vamos pra bolsa então, né essa bolsa, eu não gosto muito de bolsas, sabe a bolsa é branca e preta, quer dizer é creme e preta, mas eu vou ir por um branco e preto, porque sinceramente, né nosso casaco é branco e preto, assim. Nossa, mas daí eu vou procurar por todas as bolsas do planeta Terra. Esse filtro não tá me ajudando muito, não. Essa aqui. Ai, não, droga. Não era assim que eu queria. Tá, vamos dar mais uma filtrada aqui. Hum, meu Deus, a gente tem aqui uma... Não, não ficou bom. Prefiro colocar uma bolsinha, assim, de mão do que achar uma realmente muito parecida. Porque tá difícil aqui, gente, de achar uma... Bem parecida. Vou chorar a bolsa... Ah, eu não gosto de bolsa. A bolsa tá estragando meu look. Eu vou botar essa carteira aqui, que tá branca e preta. Espero que vocês não fiquem bravos comigo. O que, que tá faltando? A luva, os brincos, e o cabelo e a maquiagem. Pra luva... Ah, ai, gente, tô animada. Eu, eu tô feliz fazendo. Vocês estão felizes assistindo. Ok, a gente tem várias luvas aqui. Super parecidíssimas, eu acho que essa aqui, ou será que uma mais escura, assim? É da cor do sapato, né? Então é, tem que ser essa daqui. Deixa eu ver essa daqui. Isso aqui é igual a essa daqui? Nossa senhora. Tá. Essa daqui mais escura, eu achei que combinou mais. Brinco tem que ser um brinco verde, então. Nossa, perfeito. Per perfeito. Acho que esse aqui tá mais perfeito ainda. Ah! Tá, a maquiagem dela é a boca, assim, vermelha e os olhos verdes, né? Aqui, essa aqui tem os olhos verdes, né? Mas ela usa uma maquiagem super exagerada. Tipo, essa daqui. Essa daqui tem um fundo verde, né? Tem. Nossa, mas várias são assim. Mas essa aqui é bem mais ela, É uma coisa tipo, ah, entendeu? Tá, agora o cabelo, que é a parte que eu tava mais ansiosa. Bicolor. Bicolor. A gente tem esse cabelo de cruella. A gente não tá conseguindo escolher muito aqui. A gente vai pegar o que tiver. Esse aqui é o que eu tenho pra ter branco. Esse aqui é o outro. Esse aqui é outro. Olha esse, ficou invertido com a roupa. Ah, menina. Eu acho que esse daqui, tudo bem, não é o que mais combina, né? Esse aqui fica mais bagunçado, assim, como é realmente o cabelo dela mó bagunçadão, né? Uma coisa super bagunçada. Só que esse daqui fica muito mais vilã. Eu tô muito na dúvida, mas ok. Enfim, gente, é esse aqui o nosso look, sabe? A gente não escolheu. O cabelo oficial, então fica aí a critério de vocês. Me fala qual que vocês mais gostaram: desse, do 1 um, ou do 2. Fala aí pra mim, tá? Terminamos o nosso primeiro look, que virou dois. Notas, notas, deixa a sua nota aí pra que você achou. Eu vou arriscar minha lista aqui. Ah! A próxima pessoa que a gente vai fazer Ai, tô é a Draculaura do Monster High. Eu fiquei muito feliz quando a pessoa colocou essa ideia, porque eu amava Monster High. Eu não sei se já falei aqui, mas eu tinha, tipo... 35 bonecas, então eu amava muito, eu ainda tenho várias coisas eu queria até fazer um vídeo sobre elas, eu fiquei muito feliz, eu falei, essa eu vou fazer, passei reto na frente de todas as outras, eu falei, essa eu tenho que fazer, gente, e esse é um look meio complicado, assim, eu busquei até uma referência, peguei a boneca mesmo, as imagens, e busquei uma referência de uma pessoa real pra ver o que eu poderia fazer de porque Aqui no COVID é muito difícil a gente achar sobreposição Então eu vou ter que achar uma blusa pra ficar embaixo, um colete pra ficar esse rosinha São coisas difíceis e diferentes, então a gente vai, vai dar um trabalhinho pra fazer isso Mas a gente vai conseguir fazer Porque a Draclória é rosa, né gente? Já começa aí Já começa com eu falando pra vocês que ferrou-se porque a Draclória é rosa e eu não tenho a modelo rosa Mas vamos lá Tá, a gente vai atrás desse colarinho, que eu acho que tem aqui, ó, tem esse daqui e esses com uma gravatinha, mas ela, ela usa um colar, né, que é um, é um morceguinho. E, sinceramente, eu acho que esse tá super bom pra usar. Tá, agora a gente vai ir para a blusa que fica embaixo, que ela é tipo um, uma blusa rastão, assim, né, é isso que eu, que eu consegui perceber, então ela tem uma, uma manga comprida. Epa! Ah, não é a ração. Ai, ah, eu, eu acho que tem! Minha câmera parou de gravar e a gente tá na segunda boneca. Qualquer coisa eu troco pra webcam, a qualidade vai mudar um pouquinho, tá gente? Mas, enfim. Agora a bota. É uma bota rosa. Ai, ah, eu tô achando que tá ficando parecido, sabia? Eu não sei se vocês acham que eu tô louca, mas... Eu acho que tá parecido. Puts. Gente, pegou aqui. Eu acho que a gente vai ter que comprar. A gente vai ter que adquirir a bota mesmo. Porque essa é essa que eu tenho. Eu queria uma mais comprida mesmo, que nem essa. Vou ter que comprar. Ai, gente, vocês me mandem diamante. Sei lá, assista aí meus vídeos pra eu comprar diamante, porque agora ferrou-se, né? Tô pobre. Antes que eu me esqueça, a gente já vai colocar o guarda-chuvinha dela, porque a chance de eu esquecer, gente, é, é, é bem grande, assim, né? Ai, tem isso aqui, mas não tem morcego. Um eu queria morcego. Um tem as asas, mas ela não tem asas. Hum, deixa. Então agora a gente vai. Pra maquiagem, que ela tem um coração, e por incrível que pareça, tem uma maquiagem aqui que tem um coração, não é exatamente no mesmo lugar, mas é, é quase lá, só que não é rosa, e ela tá usando uma maquiagem rosa. A minha câmera realmente, ela desligou, então eu tô tendo que gravar com a webcam agora. Mas o show deve continuar A gente não vai desistir Tá, eu acho que essa tá melhor Porque a outra tava muito escura Essa aqui tá melhor Nossa, essa aqui é super, super Draculaura Mas vamos manter a copintinha pra representar perguntar o coração Agora a gente vai pra melhor parte Que é o cabelo Cabelo rosa E cadê Maria Chiquinha? Vamos começar com as opções que a gente tem aqui hum, Nossa, as opções não são boas, né? Minha nossa, o que falou? Ai esse do nível 84 Realmente Do nível 84 eu daria Mas como não tem Vai ficar esse daí, gente, coitadola Ficou muito feia, né E terminamos mais um look, é isso? Acho que é isso e Essa nossa Draco Laura. coitada Ela não tá muito bonita, né Tadinha Mas foi Nossa próxima personagem vai ser Regina George! Regina George! Eu adorei essa referência porque eu gosto. Eu gosto dessa pira, assim, da, em cima da Regina George. Não sei porquê, mas eu achei legal e eu achei fácil. Eu achei que se aproximava bastante do mundo real. Quer dizer, eu retiro o que disse que eu achei fácil, que provavelmente não vai ser fácil. Então, eu peguei aqui algumas inspirações, a sainha preta. Eu acho que eu vou ir com essa, que é a saia preta. Tem até um, um latte ali que ela tá segurando, né? Um, um latte? Nossa, por eu falei latte, gente? Mais tipo um, um, um cafezinho de Starbucks A chinela Eu acho que fica mais fácil a gente Encontrar do que a, a saia Colar aí é complicada Então a gente vai começar com a chinela E eu vi pra vender essa chinela Aqui ó Tá, agora a saia preta Eu acho que não vai ser tão difícil de achar Porque parece de couro, né A blusa branca Então é manga curta Mas ela é estampada, né E ela é bem curtinha eu vou deixar uma limpa por enquanto, enquanto a gente não acha, uma com, com estampa, eu acho que... Não sei se tem. Porque o COVID, ele não é muito bom, assim, com roupas normais, sabe? Com roupas da vida, que as pessoas usam normalmente, ele tem só umas roupas diferentonas, assim. Tá, essa aqui é a mais próxima que eu encontrei por enquanto. Tem uma coisinha escrita ali. É, vai ter que ser essa. Uh, essa daqui, expense. Não... Tá, vamos colocar essa. Agora a gente vai pro cardigan, que é rosinha, claro. Ai, meu Deus. Hum, meu, é esse cardigan. Esse aqui, talvez... Eu acho que é esse que ela usa, só que ele é aberto, não assim. Eu tenho que comprar. Olha o que você tá me fazendo fazer. Ainda bem que custou 60. O que eu comprei que foram alguns diamantes, hein? Porque eu tô com... Nossa, esse tá é muito bom, só que tá muito apagado, não é dessa cor. É, é esse aqui mesmo, com o um botãozinho fechado vai ter que ser. Ok, próximo passo é a bolsa, uma bolsinha de segurar, e ela é rosa também. Legal, eu também não tenho. Na real, eu acho que não tem nenhum do jeito que a gente tá pensando. Ah, aqui, ó, essa cola, tava procurando errado. Hum... Eu acho que é essa parecida, não... Ok, ela é um pouquinho menor. Perfeita. Gostei dessa, vou deixar essa. O que que falta? O cabelo, a maquiagem e o colar com o R de Regina Jorge E o um negocinho de tomar. O um negocinho de tomar eu já vou colocar aqui, senão eu vou esquecer, porque eu sempre esqueço desses adereços... Colar Vai ser difícil de achar. Letra U, letra E, Amanda Pearl. Vamos procurar pela marca, então. Já que a gente já sabe que a é Amanda Pearl que faz esse tipo de colar, né? Vou pegar emprestado. Ha! É. Nossa, tá muito perfeito, gente. Então o cabelo dela é longo e louco. Não foi uma boa ideia pesquisar assim. Aqui, esse cabelo tá procurando. curando. Tá, o cabelo dela não é tão comprido assim. E a maquiagem dela é só um negocinho assim. Nada muito demais. Hum, e essa é Regina George. Pra vocês, galera. Olha só. Ai, não, não, não, não. Faltou brinco de argola. Agora sim. Hum, Regina George. Em covert e osso. Tchau, Regina. Vamos agora para a nossa quarta personagem. Que é a... Banda Maximal. Eu fiquei muito feliz de ver ela entrar na categoria assim super-herói, porque eu gostei muito de Banda Vision e eu não vou falar muito sobre porque eu não quero dar spoilers e talvez essa imagem já esteja dando spoilers para vocês, mas não era essa a intenção, acreditem em mim. Só estou pegando referências e assim, como a pessoa fala banda, eu não quis pegar. A Wanda normal, assim, tipo, a padrãozinha, sabe? A, a super heroína. Eu quis pegar a Wanda desse episódio porque pra mim esse look ele é lindo demais e eu queria usar ele. Eu vou colocar esses raios aqui já porque eu acho que eles fazem super sentido com o poder dela. Eu vi que ela tá usando uma bota marrom, vou colocar isso aqui primeiro só pra não esquecer essa bota. Vai ser um pouco complicado, eu acho, da gente achar esse vestido, mas a gente pode tentar. Então ele tem vermelho e ele tem laranja. E ele tem um padrão listrado. Então a gente tá usando o máximo de filtros possíveis pra encontrar um vestido parecido. É tipo essas listras aqui, só que é um vestido mais soltinho. Aqui... Tá, esse tá próximo até, assim, não sei, porque ela tem esse detalhe, assim, no meio, embaixo do peito. Ela é tão bonito esse vestido. É, do, é a Wanda dos anos 70, eu acho. Ai, gente, eu acho que esse é o mais próximo que a gente vai chegar. E o cabelo dela aqui também tá reto, assim, e longo. Vamos ver qual cabelo se adequa mais. Eu não queria usar o mesmo. Tinha um outro que eu tinha pensado em usar. Esse. Achei, achei, achei, achei o cabelo que eu tava pensando. Será que tem ruivo aqui? Tem que ter, né? Aqui. E ela usa um batonzinho mais escuro, assim. Eu acho que ficou bom. Ai, gente, essa nossa banda Maximov. Eu amei. O que vocês acharam? Palpita aí qual você acha que seria o melhor look pra eu fazer? Porque esse é o meu favorito, então eu quis fazer ele. Agora a gente vai pra uma personagem que eu achei mais difícil que eu acho que vai ser a mais difícil, que é a Hika Takanashi. Eu não conheço, mas eu já vi. Eu nunca vi o anime, não sei de que anime que é. Já vi cosplays, enfim. E eu acho que vai ser super difícil da gente fazer. Na verdade, eu acho que essa vai ser a mais demorada de todas. Mas vamos lá, né? Vamos começar com o sapato que eu acho que... Ai, é um tênis, né? Foi muito difícil de entender que era um tênis. Achei difícil de encontrar. Eu, eu achei difícil de encontrar fotos do tênis dela pra começar. Já foi difícil. E daí ainda é esse com cadarço rosa. Achei complexo. Eu não queria usar esse com cadarço branco. Eu acho que distoa 100%. Eu queria um que fosse... Preto e rosa. Ai, que difícil! Vou botar aqui um tênis preto e pronto, porque tá muito difícil. Vou botar esse que é mais esquisitinho. Desculpa aí. Aos fãs. Mas é que tá difícil. Agora, essa meia, sete oitavos, né? Acho que essa é 7 oitavos. Tomara que tenha. Tomara que eu tenha. Uh, eu tenho. Nossa, olha isso, que bonito. Cara, também não vai ter mais. Acho que não é tão alta, porque... É, realmente, eu acho que essa aqui é a que vai ficar mais parecida. Até que foi rápido. Saia, xadrez, vermelha, é colegial. Vermelho, e vinho, padrão, xadrez. Ainda bem que a gente tem esses filtros de padrão. Tem. Nossa, a gente não sabia que existia. Nossa, vai ser muito útil. Esse negócio aqui, vermelho, lembra que a gente viu quando tava fazendo a Draculaura? Um com laço, cadê? Aqui, ó. Não é um laço exatamente. Mas eu acho que serve. Aí eu, deixa eu jogar o cabelo dela pra cima. Isso tá me incomodando. É uma blusa branca que ela usa embaixo. Eu vou colocar. Essa aqui, será que tem um negocinho? Só vou colocar mais por colocar mesmo, porque. Ah, e acho que é essa. Essa aqui tá super escola. Essa aqui. Essa. Uh! Agora é um blazer, eu diria Azul marinho ou é preto, gente? Porque eu não tô para pra mim isso é azul marinho Mas eu vou botar preto e azul marinho Que eu tô na dúvida No cosplay tá preto, mas pra mim Ó, porque a gente tem aqui uma Nossa, ficou bom, né? Tem aqui um azul marinho E tem um preto também que tá Putz, esse aqui tá melhor Não, nossa, pra mim tá bom já Pra mim eu acho que esse aqui tá ótimo Combinou super, deu super certo E a manguinha aparecendo ali Igualzinho dela Caramba, eu vou manter esse, não quero perder Tô feliz, a gente tá quase conseguindo Agora aqui a gente é de novo Putz, esse aqui vai ser complicado, gente Porque é, Primeiro que essa chiquinha dela, colorida, só tem de um lado né, Que eu tô vendo aqui tem os acessórios de cabelo, mas acho que nem, nem vai a pena usar. Então a gente tem uma chiquinha que é só de um lado. Só que eu não sei se a gente vai conseguir. Esse aqui tá super num cabelo de anime, vocês não acham? O problema é que não tem o azul ou roxo. Tô triste. Esse eu acho que é o mais parecido, o pior. Cabelo eu acho que é o mais difícil de achar. Eu gostei, eu vou deixar esse, gente, porque eu acho que não tem como ficar melhor. E eu só tenho esse da olho. Eu sei que não tem nada a ver, mas é o que tem. Ela vai ficar um pouquinho diferente, gente, mas, mas é isso, vai ficar um pouquinho, Eu acabei bem pirata, assim Mentira, deixa eu ver se tem outro tapa-olho aqui, óculos branco, Já que eu acho que não tem, gente, o único tapa-olho que eu sei que existe, eu vou escolher ele que daí eu acho que fica melhor Que é esse daqui, ó Fica no olho certo daí, pelo menos Ela não tem a boca tá, né? Nem tem boca! Pronto! Não, não, não, não. Tem a mochila. Aqui. Ah, esse aqui ficou mais parecido, né? Aqui? O guarda chuvinha, guarda chuvinha. Vai ter que ser esse. Gente, aí está a nossa rica, rica, rica, rica, né? Rica. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai pra nossa última personagem. E ela é uma personagem, assim, que eu acho que vai ser muito difícil de fazer. É a Pérola. Do Esponja. <risos> gente, brincadeira Essa é só realmente pra gente descontrair Que é pra eles descontrair Porque eu sou muito tensa procurando as coisas eu, eu achei muito engraçado essa sugestão, cara Foi muito difícil de pensar assim Na hora que eu vi a sugestão foi, foi muito engraçado quando eu vi Eu falei, eu quero, eu quero, eu quero E a gente vai começar pelo cabelinho A gente vai começar do contrário agora pérola. Ai, gente, pérola. Ela usa um batom vermelho, né? Aqui, ó, tem essa, mas que tem a boquinha de coração, mas aí vai ficar muito diferente do que ela é, eu acho. E eu até procurei, assim, a pérola humanizada, né? Em umas roupinhas de alternativa, porque vai ser realmente difícil encontrar alguma coisa, tipo, com um pé enorme na frente aqui, então... Vamos fazer uma pérola estilosa, gente. Vamos colocar esse rabo de cavalo aqui. Cadê o yellow? Não tem yellow? Não, mas tem que ter yellow. Quero fazer a pérola chique. Tá, vamos atrás da blusinha rosa. Hum, se bem que eu acho que tem um vestido que vai se encaixar melhor. É a Pérolas. Aqui, ó, alguma coisa assim que eu queria. Aqui. Tá, mas não é exatamente do jeito que eu queria, mas é tipo isso. Nossa, se, se eu não achar mais nada, vai ter que ficar esse, porque esse aqui tem a sainha. Do jeito que é. Caramba, é bem nesse estilo mesmo que eu tinha pensado. É a pérola chique, entende? Eu vou deixar esse vestido, senão eu vou ficar 10 anos procurando e era pra ser a mais fácil. Bota branca. Aqui, essa. Ah! Gente, a pérola. Aqui, o brinco de coração. Ela usa um brinco de coração, não usa? Gente, essa é a pérola. <risos> E é assim que a gente encerra esse vídeo. Caramba, é o vídeo mais trabalhoso da história. Tenho certeza que eu demorei pra editar, demorei pra arrumar, demorei pra fazer os looks tudo. Tive que trocar de câmera no meio, o áudio deve ter mudado. Então peço desculpas. Mas, gente, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Quem assistiu o vídeo até aqui, comenta a pérola. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta a pérola. E muito obrigada a todo mundo que realmente comentou pérola.